E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA Sandrias. O mais novo lançamento aí da Rockstar, o mais novo velho lançamento da Rockstar E é, eu falei pra vocês que eu ia fazer vídeos de, do GTA Trilogy é, Mostrando pra vocês as curiosidades e tudo que tiver aqui no jogo Seguinte manos Hoje a gente vai fazer, é, vamos seguir a polícia no GTA San Andreas. Eu lembro que eu fiz isso no, no normal, mas é, eu vi várias trocações de policiais aí com os caras correndo atrás. E eu não sei se a gente vai pegar isso aqui hoje, mas a gente vai tentar. Eu, dei, eu dei até uma avançadinha aqui na campanha. Pra poder gerar aquela, aquela treta, aquele clima contra os balas, beleza? Galera, é muito importante você compartilhar esse vídeo. Deixar o seu like, comentar qualquer coisa pra dar uma engajada no vídeo. E se você não me segue no Instagram, segue lá. É engraçado que você escuta vários tiros. Ó, a TV tá pra cá, ó. Eu não tô jogando no monitor, tô jogando na versão de Playstation 5. E... Então vou ficar um pouquinho de lado, certo? Então é o seguinte, ó. Vou pegar aqui o carro. Caramba, aquela mulher ali enroscada. Que é aquilo, véi? Sai daí, mulher. Caraca, a mulher tá enroscada lá, véi. E aí, vocês pegaram o jogo? Tá curtindo, gostou? Mano, tá bem polidinho, tá bonitinho o jogo até, mas... Confesso pra vocês que o preço não, não vale, mano. Eu acho que é, teria que ser uns 50... Ó, oh, já tem uma polícia aqui, galera. Teria que ser uns 50 reais em cada jogo. Mas eu gostei que eles mudaram os comandos, cara. Isso aí já é muito é, satisfatório, porque aqueles comandos eram muito ruim, mano. Muito ruim mesmo. Acho que você acelerava no X dava ré no quadrado agora eles colocaram aqui né ó, no, nos gatilhos né pelo menos isso ó a câmera também aqui no outro analógico pelo menos isso já já já já dá uma felicidade em jogar então vamos seguir ai caramba vamos seguir a polícia é bom ficar é, na região aqui dos dos balas aqui né das gangues porque se acontecer alguma ocorrência a gente vai conseguir pegar, mano. Lá no GTA V, eu vi policial capotando o carro, fazendo as loucuras bem, bem loucas, né? Eu acho que vou sair desse policial aqui. Olha lá, o cara fechou ele. Eu acho que vou sair desse aqui porque ele pegou a rodovia. E provavelmente não vai dar em nada aqui, mano. Ah, e eu vou fazer, galera, no GTA 3. Talvez ainda hoje eu traga o vídeo. É, seguindo a polícia no GTA 3 Eu sempre quis fazer lá Mas eu acabei não adquirindo o jogo no PC, né? E agora que tem os três aqui A gente vai fazer também no GTA 3 Como eu disse, talvez hoje eu faça Ah, isso aqui não vai dar em nada Esse policial aqui, ó Ele vai ficar aqui nessa rodovia E não vai dar em nada Vamos procurar aqui na cidade É... Um policial E a gente segue ele, beleza? Ó, oh, achamos uma aqui, ó. Oh. Aí, patinela. Vamos ver, galera, se vai acontecer alguma coisa, alguma treta aqui. Enquanto tá tudo tranquilo, dentro da cidade acontece, mano. Eu já cheguei a... jogando, já cheguei a ver... É, policiais indo atrás de, de... de... bandido, mano. Será que tem o... eles podiam... eles podiam ter adicionado... O, como é que chama lá? Aquele, aquele editor lá que tem no, no, no GTA. Pra gente fazer os... Ó, ó, ó, ó. O cara batendo na polícia, ó. Oh, o cara batendo na polícia. A polícia não fez nada. Ah, uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionado aqui é que... Eles não tiraram aquele, re, aquele render escroto, tá ligado? Vai andando, vai renderizando. Não tiraram, velho. Ó, oh, tem um, um de moto... E tem um guardinha ali, ó. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, olha aí. <risos> Já arrancaram um pote fora ali, mano. Por enquanto tudo tranquilo. Mano, você tá jogando o jogo, você escuta as trocas de tiro maluca, tá ligado? Ó. Abateção, mano. Ó, tem, uma, tem umas. Os caras da gangue ali, ó. Será que se eles atirarem em mim? Olha lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, Vamos ver. Será que se eles atirarem em mim? Cara, tudo com arma na mão e o policial não faz nada, né? Ó, oh, tá estando o tiro. Ó, oh, troca de tiro, ó. Oh, polícia. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Tá indo atrás de alguém. Nossa, caras. Tem que tomar cuidado pra não. Tô de bike, velho. Tá atrás de quem? Tá atrás de quem? Ih, tá fechando os caras. Fechou, fechou, fechou. Ih, os caras. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Ó, o pau quebrando, irmão. Ih! Nossa, aí um entrou atrás, velho. O policial entrou atrás. Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Ih, não pega vai não. Pega vai não. Não pega vai não. Caraca, a polícia é loucona, meu irmão. Olha lá, olha lá, olha lá. O policial entrou atrás, velho. Não consegue virar, mano. Não consegue pegar mais. O cara sumiu, sumiu. Você viu tá uma trocação ali, foi ali, ó. Nossa, eu tô com a bike aqui com a flor da mão, a bike é rápida, mano, consegue pegar. Nossa, a polícia Bom, o teco teco dela deve saber onde tá o cara, né? Ah, não acredito, velho, que eu atropelei um policial, eles vai vir para cima de mim. Ó. Já era, mano. Eles vão vir pra cima de mim. Porque eu peguei uma estrela ali, ó. Ah, já era. Eles perderam os caras. Mesmo com uma estrelinha ali, ó. Eles nem... Tô nem aí pra mim, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Os caras me... Mano, muito louco, velho. Na moral... Opa, o cara correndo aí. Será é que é a polícia do helicóptero atrás dele? Tá escutando? Ó, tá escutando o helicóptero, esse cara correndo? Vamos ver. ou será que eu peguei um uma ocorrência aqui? É, cadê o helicóptero? Ah, ali, ali, ali é o helicóptero ali, ó. Olha ah, lá, olha lá, lá filmando o cara, ó. Tá vendo a luz, ó, em cima do cara, ó? Deixa se é da polícia. Peraí, peraí. Meu Deus, eu não consigo ver, velho. Eu tô com medo de descer e. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, olha. Ah, lá, é o helicóptero da polícia, velho. Olha ó. Ó, lá, lá, lá, lá, lá, tá atrás do cara. Ah, tá. Quem me disse que não, ó? Pegamos, ó. Pegamos. Não pegamos de... de viatura. Nós pegamos. Cadê o cara? Cadê o cara? Ó, vimos aí a polícia, cara. Ó, ó, ó lá, lá, lá, lá, ó, lá. lá, Eu preciso de um carro, preciso de um carro. Opa, opa. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu não posso perder isso. Entra. Ali, ali, ali, ali, galera. Olha lá, ó, lá, ó, lá, lá, lá. Olha lá, a polícia atrás dos caras. Ah, mano, eu achei que não ia ter, velho. Tá vendo? É, foi rápido, eles não fizeram nem... Eles não fizeram nem a, a fuga, tá ligado? O cara desceu ali e já... Já tomou um balaço. Ó, conseguimos pegar o helicóptero atrás de um cara e do nada a polícia começa a... a liga a sirene e vai que nem... Ai, meu Deus. Ó, oh, tá escutando o tiro, velho? É que você nunca vê, mano. Você só escuta. Ó, oh, vamos tentar pegar outro evento desse. Se eu continuar seguindo eles aqui, não vai dar em nada. É que caramba, cara. Eu, tipo... Tava... Era bom ter uma bike, mano. Uma moto pra ir atrás, tá ligado? Vamos procurar outro aqui. Pera aí, mas foi eu... os policiais que passaram eles ali, ó. Meio que, tipo assim, vamos... Ih, tá saindo... Ih, tá saindo porrada entre polícia. peraí. Nossa, a mulher tá com a na mão ali, mano. Ué, guardinha, não fiz nada. Os caras estavam atirando em mim ali. Pô, oh, mas acho que deu vou mostrar alguma coisa, né, galera? Ah lá, ah lá, ah lá. O policial vai ficar que não... Ah lá, lá, o cara roubou o carro na frente do... do... Oh, olha aí, olha aí, oh! Ei polícia, aí, ó. O cara aí atirando? Como assim, mano? Olha uma grana aqui, ó. Mano, é inacreditável, velho. O... o cara roubou o carro ali o policial não fez nada, mano. Que sacanagem. Esse guarda-bista atrás de mim. Aí, qual é, cara? Qual é, cara? Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, ó, ó. Eita, meteu a porra. <risos> Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar fazer lá no, no GTA 3. Provavelmente sim, né? Mas o policial é muito loucão, mano. Eu gostei do helicóptero. Eu nunca tinha visto não, cara. O helicóptero perseguindo uma pessoa. Deu pra ver ali, né? Que era um helicóptero da polícia e tal. Mas é isso. Se gostou, clica no gostei, compartilha. É nóis, tamo junto. Valeu. Fui.